Alguns imaginam o impossível. Nós o construímos. Criamos uma tecnologia que promove empatia em cada interação, garantindo que as pessoas sejam lembradas, ouvidas e compreendidas a cada contato. Pois acreditamos que cada experiência do cliente deve ser extraordinária. Alguns sonham com o futuro, nós o prevemos. A Gênesis Cloud antecipa soluções que atendem perfeitamente às suas necessidades. Oferecemos acesso simples e seguro. A qualquer momento, em qualquer lugar. Alguns interagem superficialmente. Nós personalizamos em escala. Nossa visão de tecnologia ousada, experiência como serviço, proporciona experiências profundamente conectadas e significativas. Pensamos nas pessoas, não apenas na resolução de seus problemas. Clientes satisfeitos, colaboradores valorizados, e melhores resultados de negócios. Essa é a poderosa combinação do seu pessoal com o nosso software. Nós estamos por trás de cada sorriso do cliente.